Muito bem, soldados. Logo esta cidade será nossa. General, quais são as ordens? Clyde e Zed venham comigo. Nós vamos invadir a casa do feiticeiro que governava essa cidade. O restante continue no ataque. Sim, Sim senhor. senhor. General, que feiticeiro é esse? É um feiticeiro mesquinho que não quis ceder o controle da cidade para o rei. Mas devemos tomar cuidado. Ele é muito poderoso. Sim, Sim senhor. senhor. E saudação internautas, seja bem vindo Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos E neste vídeo vamos começar uma nova série aqui no canal Jogando o RPG chamado Os Quatro Cavaleiros Foi popular em sua época, pois vinha junto com o RPG Maker VX Mas hoje em dia é bastante raro de se encontrar Se você quiser jogar também, você pode baixar através do link que vou estar deixando na descrição desse vídeo Antes de começar, por favor, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E aí, se inscreveu? Então que o jogo comece! Soldados, devem ter vários guardas do feiticeiro por aqui. Fiquem em alerta! Sim, Sim general. general! Opa! Saia da frente! Shit. Mm -hmm. Acesse o nosso Discord, lá você pode entrar em contato diretamente comigo e também com os outros inscritos aqui do canal. em frente, já estamos quase lá olha ele ali desista feiticeiro sua cidade é nossa, seus insolentes vocês vão pagar por isso Ao ataque! Ah! Maldito! E é isso aí! Desça! Se deu mal, otário! Eu não vou desistir tão fácil! Por sua imprudência, eu amaldiçoo o seu povo! Ah! O que você fez? O sétimo selo foi destruído! Os Cavaleiros do Apocalipse acenderão! E destruirão o seu reino! Jamais! Eu destruirei esses Cavaleiros! Para salvar minha terra! Cuxe o que custar! Não se eu te impedir! O que é isso? Esta cidade vai sucumbir, você vai sucumbir junto ah, Onde estou? Relaxe! Você está só aqui! Quem é você? Meu nome é Sarah! Encontrei você todo ferido perto do feiticeiro! E você quem é? Meu nome é Walter, sou o general dos soldados do rei. Ontem estávamos atacando o reino do feiticeiro, mas alguma coisa deu errado. O feiticeiro disse alguma coisa sobre ter quebrado o sétimo selo? Céus, o sétimo selo? Como diz a lenda, o sétimo selo é responsável pela barreira que impede os quatro do apocalipse entrarem no nosso planeta. Isso parece ser mal. Quem são esses quatro cavaleiros do apocalipse? São desgraças encarnadas. Em forma dele humana. Praga, fome, guerra e morte. Walter, temos que detê-los. O meu palatão, onde está? Sara, você não viu ninguém comigo ontem. Sinto muito, Walter. Quando te encontrei, todos estavam mortos. Foi um milagre você ter sobrevivido. Feiticeiro miserável, não posso deixar que a maldição dele afete o nosso povo. Estou pronto para caçar qualquer monstro que esteja nos arredores do mundo. Então você não deveria ir sozinha. Vamos juntos Então é isso, espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like E continua no próximo episódio Aqui no Obliterando Jogos E até a próxima